Opa! Fala aí, meus chapas. Tudo beleza com vocês, amigos da Elite Clássicos? Eu sou aqui. Tô de volta na área com Mega Man Legends. E falando em legendas, não se esqueça aí daquele ritual padrão de ativar as legendas do vídeo para português e brasileiros. para assim vocês não perderem aí nenhum detalhe da história traduzidinho para vocês, beleza? Ok. É, meus caros... Então, vamos entrar nas ruínas do lago Jum, acho que é assim que se pronuncia. Que era o lago que estava sendo atacado lá pelos piratas, que na verdade eles não estavam atacando o lago em si, né? Eles armaram uma emboscada para pegar o Mega Man. Não deu certo. Vamos entrar aqui. Ah, a propósito. Nessa dungeon, eu vou trocar um pouco as minhas Buster Parts. Vou tirar esse Buster Unit eu vou colocar algo que aumente o ataque. Ataque mais 4, Laser. E Machine Gun. aumenta 3 de Energy e 1 um de Rapid. Deixa eu ver se tem algo melhor. Hum. Aumenta ataque. Ataque vai bem longe assim, mas... O poder de fogo não é tudo, né, pessoal? Eu acho que eu vou trocar Poder de Fogo por alcance, porque, né, vai ser muito curto alcance as batalhas aqui. Então bora lá. Muito bem, então. Ahn... Uh... Tá, tem um buraco na parede, deixa eu ver. 1. 240 duzentos e zenes. Duzentos Ok, tá bom. Opa. Uh, quanto dinheiro. Ah, eu vou ignorar esses bichinhos, sabe? Nossa, tem muitos deles pra ignorar Eita Nem lembrava de tantos deles Old Hoverjet Ah, esse aqui vai ser muito interessante Entregue pra Roll depois Eita Tá, eu vou ter que lutar, né? Nossa Tá, vou tentar fugir Aí, beleza Não é como se eu não pudesse pular por cima também, né? Agora é que eu parei pra pensar nisso Tá, é, tem muitos inimigos aqui Eu vou tentar ignorar a maioria deles oh. Tá ele me ignorou. Gathering Parts. Tá, esse aqui é pra eu entregar pra Row também, pra ela produzir algum item pra mim. E já são três, já. Abre aí, velho. Uma chave. Ok. O que você encontrou? From these parece que é like a de startup. Isso significa que há provavelmente um grande recaixe aqui, alguma coisa. Good luck! Ok. E sim, existe um grande refrator aqui. Vamos precisar dele. Tá. Temos essa porta aqui que leva para uma área central, mas eu não vou entrar por ela. Eu vou procurar outro caminho que vai me levar para um baú onde tem uma chave, tem um anel. Esse anel ele é um item para você dar de presente para Ro. né? Assim como a flor para você ficar bem com ela. <risos> Mega Man, what can you see up there? I'm not picking up anything on my monitor. I don't know. I've got a bad feeling about this. Hum, okay. Uma segunda chave. E a última está lá do outro lado. Eu posso pular aqui, não tem problema não. Tá, tem alguns inimigos que são invisíveis aqui. Eles já me viram. Eles estão me caçando. Ah. São os robôs que se camuflam. Tá, ah, ele tá me perseguindo. Ele já subiu aqui? Tá, ele pulou ali, ó. Aham. Fica esperto. Beleza, pega isso aqui o Opa, nossa, o que, que eu fiz aqui? <risos> ok, consegui a última chave, são três Elas estão todas muito perto uma da outra Oh, dinheiro Aí sim, meu caro Mas sabe o que é mais legal nessa, nessa dungeon? É esse baú aqui, ele contém o melhor item do jogo Joint Plug Uh, eu vou explicar já já porque ele é o melhor item do jogo Eu não posso usá-lo agora Eu preciso entregar pra Rosinha Ok Vamos evitar os inimigos dessa sala, eles são perigosos E eu vou entrar aqui, ó. olha só <risos> Tem uma passagem aqui Tem do outro lado também Aqui é a saída da, da dungeon Que conecta as ruínas subterrâneas da ilha Bom, aqui em questão não tem muita coisa, por enquanto. Tem essa parede bloqueando o caminho. E eu não posso destruir porque eu não tenho a broca, né? Ou explosivos de alto nível. Mas, tem isso aqui. Rapid Strike. Ah, isso aqui é pra aumentar Rapid, né? Pera aí. É, exatamente. Mais dois. Hum... Foi sem querer que eu apertei o botão de tiro ali. Né? Ok. Eu não sei se vale muito a pena, não. <coughs> oh, perdão. Tá, vamo... Aqui do outro lado também tem uma passagem, só que... Aqui... Acho que tem uma parede que não abre. Tem que conferir. É, eu acho que é isso mesmo. Mas por via das dúvidas. É, é isso mesmo. Quer dizer, ela não abre agora, né? Eu vou poder abrir depois. Mas é bom eu dar uma conferida, né? Vá que minha memória não esteja falhando. Felizmente deu tudo certo. Ok, vamos dar prosseguimento aqui. Evitando esses inimigos porque. Eles machucam bastante. Ah. Vamos ignorar esse negócio por enquanto. Chegamos na sala do refrator. Vamos lá. Vamos baixar o escudo. Eu acho essas cenas engraçadas. Ele fica esperando alguma coisa acontecer, mas nada acontece. Hum. That's funny. No alarms or security devices? Be careful, Mega Man. I don't like the looks of this. Oops, foi sem querer. Vamos voltar. Mega Man, I'm picking up a Reaverbot signal. It came out of nowhere. It's a big one. The readings are going off the scale. Ok, esse boss ele é bem difícil. Ele mergulha, pula no chão e solta essa onda de choque. Não deixe essa onda de choque te, te atingir. Tá, o pronto, o pronto. O ponto fraco é na cabeça. E O único jeito de atingir ela é pulando e atirando. Tem que ter as botas upgrade. Que você meu ah. Dá pra você mirar e atirar, mas por causa do ângulo, a armadura dele protege, né? Porque o tiro vem muito de baixo. A não ser que você tenha uma outra estratégia. Eu gosto dessa. Eu não conheço uma estratégia melhor pra derrotar ele, mas se tiver, se alguém souber aí, pode dizer nos comentários que eu agradeço. Se eu pudesse, tipo, derrubar ele no chão, né? Alguma coisa. Tá quase morrendo. Ah. não de em ok. Tá, e agora eu posso sair da dungeon, não tenho mais nada pra fazer aqui. Epa, tô voltando, olha só. Me confundi aqui. Brim, bering, bering. Inimigos. Eu acho que não tem mais nada nessa dungeon pra gente pegar Eu só posso ir embora, é o que dá pra fazer Eu já peguei tudo Uou. Para de me seguir Torta. Mas de apricot, né? Infelizmente a gente nunca começa a torta. A torta é uma mentira. Ah, ok, vamos subir. Retornar para a superfície? Sim. Obviamente. Tá, vamos pegar o barco aqui e voltar. Mega bem, você quer voltar para a cidade? Sim. Ok, I'm fresh out of ideas, you know. What bothers me most is that While we're sitting here, he's out there digging up all sorts of stuff. Calm down, Teasel. You're going to burst. He won't lead us to the treasure. No one will as long as that big door is still locked. All we have to do is make sure we get rid of him before then. Right? So what if he digs up a few scraps here and there? He can keep that garbage. All we're after is whatever's behind the main gate. Right, Teasel? You know, you're absolutely right. Then that will be our new plan. We'll wait for him to open the main gate. We'll let him keep whatever he finds until then. He'll see. It'll be the Bonds who have the last laugh in this game. That's right! Yahoo! <laughs> Ok. Essas legendas. Beleza, então. Hora de voltar, né? Acho que não tem mais nada pra fazer aqui. Eu tenho que falar com a ROW para ter novas novidades agora. É. Já tá aqui, já. com o primeiro, recarrega tudo ok olha com a row eu não acredito nisso, Mega Man um refrator vermelho com isso, nós devemos ser capazes de reparar o flutter uhum. vamos lá, Mega Man vamos consertar o flutter Could you take care of the refractor? Okay. Finished. It's ready. Okay, I'm all done here, too. I'm going to fire up the engine, Mega Man. You grab that blue lever there. Gotcha. This one, right? Yep, on my mark. Ready. Cell switch on. Refractor rotation speed increasing. Engine field generation at 80%. Safety lock, check. Initiating countdown. Three, two, one. Mega Man, now! Here goes. Metastatic field operational. Pair production active. Come on, fly. We're flying! It worked! You did it, Roll! We're flying! We're flying! Well, I still have a lot of work left, but we should be able to get around the island at least. And you'll be able to reach that cave now, too. Let me know when you want to start a dig at the cave, and I'll take you there any time. Ok. É, essa musiquinha, como eu amo ela? Muito bem. Então a gente pode até pegar o Flutter e voar para aquelas ruínas que os piratas estavam escavando há um tempo atrás. Porque está muito alto para alcançar agora. O Flutter chega até lá. Mas eu não vou até lá agora. Eu vou fazer algumas coisas antes. Pronto, ela está consertada. Bem, não está 100% consertada, mas devemos ser capazes de. É... Voar pela ilha. Ela deve ser capaz de nos levar para as outras subgates Ou para a Closer Woods. O Boss Closer. Eu estou começando a ficar um pouquinho preocupado, entretanto. Parece que as coisas estão começando a ficar fora de controle. Eu não tenho certeza, mas eu acho que o Vovô está nervoso com algo. Uma coisa também. Ahn... Por que você não vai lá falar com ele? Eu acho que ele está na sala de estar. Ok, mas antes, fale com Ron. Parece que as procuras por Subgates vão dar muito trabalho. Ah, tá repetindo as mesmas coisas. Vamos para a RD Ron. E aqui eu entrego o item para ela, né? Ah, o anel, né? Que anelzinho maravilhoso! Ah, você encontrou no subterrâneo? É tão belo. Por que você não fica com ele? Quer dizer que eu posso ficar com ele? Uau, muito obrigado, Mega Man. Eu prometo que eu vou sempre usá-lo. Ah, claro, né? Que a morte nos separe. Quer dizer, nem ela vai nos separar. Ou oh, amizade. Então, vamos... Item Development. Aqui está, Mega Man. Hoverboard é, e old hoverjets foram usá para fazer jet skates. Mega Man, inventei algo diferente de novo. Jet skates, com isso você vai poder se mover mais rápido do que você pode é, correndo. Apenas tome cuidado para não ser atingido pelos carros se você usar isso na cidade. É, isso aqui é tipo um.. O que eu posso dizer? Tipo um. Um, patins pro Mega Man sair deslizando por aí É meio estranho Mas eu tenho que segurar o botão círculo, né? Pra ele sair andando por aí É mais rápido, assim É bem interessante, eu gosto disso Instruções, não Giant Plug foi usado pra fazer o Plug Adaptador Eu tenho algo pra você, Mega Man é algo para equipar na sua... Buster? Até agora você só era capaz de equipar duas Buster Parts simultaneamente, né? Bem, com isso você será capaz de usar três diferentes Parts de uma vez. O que você acha disso? É a melhor coisa. Então, uh... Certo. Agora eu posso equipar três Buster Parts ao invés de duas isso muda totalmente os meus atributos, né? Nossa, olha só o que eu posso estar tá fazendo aqui. Aí, ó. Eu posso ir mexendo aqui. Colocando aqui os atributos da maneira como eu quiser. Eu vou conseguir é, encontrar peças melhores. O que vai ser muito bom. Professor, e aí? Você tá aqui? Ah, olá, Mega Man. A Mélia me pediu pra descobrir o que eu posso fazer sobre o tesouro que supostamente deveria estar escondido no, nessa é, nesse, ne, escondido aqui essa ilha tem muitos mistérios que eu nem sei por onde começar a procurar Mega Meio você já ouviu falar do Main Gate o portão principal não a maior ruína dessa ilha é chamada de Main Gate é, e pode ser encontrado perto da cidade velha o que é estranho sobre isso é que ninguém sabe nada sobre como entrar dentro. Eu tenho uma teoria que deve estar conectada de algum jeito ou outra com os subgates. gates Me diga, Mega Man, você encontrou uma passagem nos subgates gates que conectam para o main gate? Uh, não. Se eu estiver correto, os sub-gates em é algum tipo de chave para o portão principal, né? O main gate. E eu aposto qualquer coisa que o tesouro que esses piratas estão atrás está dentro do main gate. Eles provavelmente perceberam o quão próximos eles estão e nós estamos. De pegar o tesouro. Não abaixe sua guarda. Ok. O que a gente pode fazer aqui, além de interagir com os vários objetos, tem uma máquina de refrigerantes aqui gratuita. Ah, sei lá. Ok. Outras salas pra explorar... Aqui é o quarto da onde? Do professor Barrow? Não, é o quarto do Mega Man. Aqui deve ter alguma coisa. Uma caixa de primeiros socorros. Não. Deixa eu ver se eu posso interagir com alguma coisa aqui. É um cacto, mas não é seu. Algo é que data pegou. Ele disse que <risos> é um grande parceiro de conversa. É a sua cama, você pode usar pra tirar um cochilo, mas. ainda não. Eu lembro que tinha algum item aqui um relógio antigo. A Roll deu pra você no seu aniversário. É melhor você pensar em algo pra dar ela em retorno. É, e eu não tenho feito isso? Eu lembro que tinha alguma coisa por aqui. aqui. É um baú. Alguma coisa aqui dentro. Bomba esquemátics. Ok. Bom, vamos sair do Flutter. Uh, Bomba esquemátics. Eu, eu acho que serve para fazer. É... Grandes Granadas. Deixa eu ver aqui uma coisa. Aqui está Mega Man. Bombas queimadas foram usadas para fazer a arma especial Grande Granada. É, beleza. É uma arma equipada com granadas. Permite você disparar granadas ainda mais fortes. Essa é muito poderosa e você pode ser capaz de explodir paredes dentro das ruínas. Ah, sim, né? São essas granadas que abrem algumas paredes específicas Também serve como... Igual as brocas Então já vamos equipá-la, já Granade, essa é a comum Grande granade, vamos lá Já deixei equipado tá ah, muito bem. Me leva pra... downtown? Eu quero ver o que eu posso conseguir no mercado agora. Deixa eu ver. O sul é pra cá. Ah, sim, né? Espera aí. Special itens Uh, jet skates Agora meus caras, se eu segurar o botão círculo o Mega Man ele vai ó, Fazer isso aqui Que é bem legal, você pode controlar a velocidade Também, mais rápido e mais lento Virar é, Frear, esse tipo de coisa O que é bem legal Inclusive existe um minigame de corrida que a gente pode fazer Com isso aqui Aí eventualmente eu vou brincar nele Vai ser bem legal Tá, o que, que eu posso comprar? Kevlar Jacket. 120 mil? Nossa, não tenho esse dinheiro todo. Não mesmo. Parts. Sniper Range. Ó. Range mais 4. Ataque mais 3. Deixa eu ver se tem algo legal aqui. Eu não tem nada legal. Life Galga. Eu acho que eu não vou comprar é nada. Eu vou juntar um pouquinho mais de grana. Uh, pra caso eu necessite... Tem uma loja de roupas aqui Femininas que eu posso entrar Eu acho que é essa daqui Vou falar com a dona E pedir por tinta vermelha Ela vai entregar algo pra gente oh, Olá Megaman Você está procurando por alguma coisa? Ah, é, é giz vermelho Tipo giz né Pra desenhar Eu não sabia que você era um artista não temos de vermelho, mas nós temos um batom vermelho. O que você quer? Sim, eu quero. Sério, você quer dizer que tá tudo bem? Ok, então aqui está. Eu vou te dar o meu. Desculpa, eu já usei um pouquinho. Não se preocupe, meu pagar. Estou feliz de poder ajudá-lo, Mega Man. Vejo você depois. Tá, eu sigo um batom. Huh? Ok. Vai servir pra entregar pra menina artista lá na. No lado oeste da cidade. Oeste ou leste? Não, aqui é a cidade velha. Ups. É um local que eu ainda nem explorei, porque não tem nada pra fazer aqui, muita. Não há itens pra pegar e tudo mais. Pô, tá lá do outro lado. Ela está lá em cima. E aí? Oh, você Exactly what it needed. Thank you so much. Oh, o you look at the time? I better be going. Essa ela é muito rápida. <risos> tá, o que acontece? O museu vai abrir a partir de agora. E eu vou poder fazer doações de alguns tesouros que não tem valor monetário nenhum para mim, né? E nem. Nenhum outro tipo de valor, né? Tipo. Para armamentos e tal. Então vamos subir aqui as escadas. Aqui está ela e a gente vai começar a doar os tesouros. Eventualmente eles vão começar a ser é, colocados em amostra aqui. E ali está o quadro que ela fez. Olá! Lá. Obrigado por me ajudar antes. Obrigado a você, eu consegui terminar a minha pintura. Eu apenas peito para divertir no meu tempo. O meu trabalho real é aqui, trabalhando como curador. Why don't you take a look around? I know there's not much here, but wait, you're a digger, aren't you? If you find anything interesting on one of your digs, could you bring it here and show it to me? If it's really good, I could display it here. You will? Great, thanks. Okay, fala qualquer de novo. What's that you've got there? It looks like a bone or something. Oh well. A lot of the people who come here are into strange things like this. It doesn't look like much, but if you want, I can display it here. I'll call it an ancient digging tool. What Sim. Muito bem. Tem outras coisinhas para entregar para ela. You really find that underground? If you did, it's an incredible discovery. I wonder what something like this will be doing underground. Oh well, why don't we call it a human doll? It could be someone's idea of a joke, but why don't we put it on display? Thank you so much. I bet there are a lot of people who come to see this. Tá, eu acho que eu tenho mais tesouros. Oh my! Is that a crystal fossil? Do you know what that is? Those are made when a Weberbot's body crystallizes over the centuries. They're considered Gra 3 national treasures. It would mean so much to me if you'd let me display that here. Please. Thank you so much! I bet there are a lot of people who come to see this. mais, mais. Where did you find that? That's an antique shield. Relics like that are classified as Grade 2 National Treasures. Some reaverbot was probably using it to protect itself. You'll let me put it on display, won't you? Thank you so much. Eu acho que há é pessoas que vão vir ver isso. Você é um que certo? Se você encontrar algo interessante em um seus me Eu vou avaliar para você, e é É, só que eu não estou ganhando nada em troca, por enquanto não, mas... quando eu entregar todos os tesouros que existem, né, de valor arqueológico... Aí, tipo, eu vou ganhar uma coisa muito boa. Tem um quadro de uma moça bonita aqui. Essa pintura foi feita há quase 20 anos atrás. É bonita, né? Hum, OK. É a pintura que mais chama atenção é essa daqui. Presta muita atenção nessa imagem. Essa pintura aparentemente foi encontrada numa ruína em algum lugar. Parece que uma pessoa vestindo uma armadura azul está lutando contra um monstro assustador. Me pergunto... Ah, que coisa é essa que parece com o olho ali? Deve simbolizar. Huh. Ok. Isso é muito interessante. Tem outros quadros aqui, ó. Do mercado da maçã. Marketplace. É, a gente fala mercado da maçã porque... Sei lá. Tem outras coisas aqui além de quadros. Me pergunto o que é isso. Eu não tenho certeza. Ah, então. Ok. Parece uma... Sei lá, uma lápide... Sei lá, o monólito. Não é o um monólito. O mapa da, da ilha Catlux. E tem esse negócio aqui que eu não sei o que, que é. Um filme de ficção científica. Falou o jogo de ficção científica. Tá, se eu subir aqui de novo, alguns tesouros vão estar em demonstração agora. Os que eu coloquei aqui. E mais pessoas vão aparecer. Ó, isso aqui ó, que eu peguei nas ruínas. O escudo esse bonequinho aqui o osso e outras coisas eventualmente esse local vai ficar cheio vai ser bem interessante mas por enquanto é isso pessoal eu acho que eu enrolei demais aqui é... eu tenho que definir o que eu vou fazer na próxima no próximo vídeo tem muita coisa pra gente fazer é... e ir para a próxima dungeon vai ser algo muito importante também, explorar as ruínas subterrâneas também, eu vou ver o que eu posso estar fazendo, hein, pessoal é, em off pra gente saber, mais ou menos aí, qual vai ser o nosso melhor curso de ação, porque por enquanto eu vou parando por aqui, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, e a gente se vê aí numa próxima oportunidade, não se esqueçam que o meu canal vai estar aí no link da descrição, pra quem quiser dar uma passada lá simbora, beleza? então é isso aí, até uma próxima e tchau, tchau, amigos, falou